Deep Web é considerada uma das camadas mais profundas e inacessíveis da internet. Só quem é hacker consegue entrar e explorar seus segredos. Há alguns anos foi publicado nas redes sociais uma imagem perturbadora de uma idosa tendo um comportamento bizarro e estranho até aos olhos de loucos. São imagens reais do que parece ser uma velha com um rosto transfigurado em demônio. Seus olhos brilham como os olhos de coruja e sua boca parece estar preta de tão podre.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 Um homem estava filmando seu cachorro tranquilamente no meio do mato, quando de repente, o bicho chamado Tarzan parece pressentir alguma coisa. mim, eu Tarzan! Tarzan, ele Tarzan, Camne. ele correu em direção às árvores, deu de cara com uma menina levitando. Logo abaixo, alguém que certamente é sua mãe a aguardava. Assim que ela desceu, ambas foram embora juntas, parece que não queriam ser vistas. Na sua opinião, qual é a sua explicação para o que vemos? Como ela foi parar lá em cima? Seria alguma montagem ou estamos diante de alguém com poderes sobrenaturais? Deixe a sua opinião nos comentários. O vídeo que se segue mostra um grupo de amigos muito felizes posando para uma câmera. Até aí nada demais. E tinha tudo para ser uma noite perfeita e memorável. Até que algo estranho passou pela janela. Sim. Um vulto branco fantasmagórico. O nosso último vídeo foi gravado por uma das várias câmeras 360 graus fixado em uma casa a fim de investigar manifestações inexplicáveis em Portugal. Foram três dias monitorando ao vivo mas nada foi captado, até que na madrugada do dia 19 de setembro de 2018, coisas estranhas começaram a acontecer. Isso é tudo e a gente fica por aqui. Se você gostou, deixe seu joinha e se não for inscrito e curte assuntos do Paranormal, inscreva-se e ative as notificações para sempre receber todos os nossos vídeos na tela do seu telefone. Um abraço e fiquem com Deus!